perfurar as chapas metálicas prender o casquilho às chapas dobrar as chapas a gosto preparar as ligações elétricas fixar o suporte do aplique de teto conectar as ligações elétricas e colocar a lâmpada